O manual da costureira moderna nesse vídeo eu quero te convidar para baixar gratuitamente um material que eu preparei pensando em todas as costureiras modelistas estudante de moda você que gosta de fazer roupa seja para você vestir ou para fazer disso um negócio quando eu criei o manual da costureira moderna eu queria desmistificar tudo que se fala sobre o mercado da costureira e aí a gente para para pensar nós somos costureiras obsoletas ou modernas? Que tipo de costureira é você? Que tipo de mercado é esse em que a gente está trabalhando? Porque se tem uma coisa que eu percebo no mercado da costura, da moda, é uma romantização barata dessa profissão, mas que quando você começa a trabalhar, você vê no dia a dia que não é nada daquilo, entendeu? A paixão por costurar é muito grande, mas não sustenta quando você não sabe se posicionar ali, ali diante de um cliente, ou então é, você não tem a mentalidade adequada para conseguir fazer uma costura caprichosa Tá? Seja para você vender ou para você vestir, o que, que vale a pena na costura, o que é uma costura bem feita, o que é uma costura mal feita, como que eu tenho que vender o meu produto, que tipo de produto a costureira vende, será que a costureira vende... É costura de fato será que ela vende só roupa só roupa então eu fui colocando tudo isso dentro desse manual algumas alguns assuntos polêmicos e espinhosos mas eu fui colocando ali o dedo na ferida você não precisa concordar com nada daquilo que eu escrevi mas eu recomendo que você leia que você reflita e que você se pergunte eu sou que tipo de costureira a moderna ou a ultrapassada e a gente tem que encarar esse mercado do jeito correto gente não é fácil se uma costureira na atualidade na modernidade, mas também não adianta nada ficar reclamando, eu estou cansada da costureira que só reclama. Eu não preciso valorizada, o cliente, o marido, ninguém me ama ninguém me quer, ninguém me valoriza o papo não é esse, no manual da costureira moderna você vai ver que o papo é reto, é prático, ó oh, se resolve assim, isso aqui vale a pena isso aqui não, melhor nem trabalhar com costura se for desse jeito aqui, muda de profissão querida, Vá fazer é, palavras cruzadas, esse hobby também não é pra você. Então é um manual onde eu mando a real, tá? Eu comecei escrevendo esse manual calculando que eu colocaria ali 28 textos, que eu chamei de lições, né? 28 lições para a costureira moderna. Quando eu percebi, eu já tinha escrito mais de 50 lições. Então ficou assim, ó, um PDF super completo. E eu acredito que vale muito a pena você baixar esse material. É gratuito, mulher, mas tem um detalhe. Se você baixar só pra colecionar, não adianta nada. TEM QUE LER tá? Eu vejo também, entre as costureiras nesse mercado, uma galera que baixa um monte de coisa grátis. É molde grátis, é risco grátis, é PDF grátis, aí fica fazendo uma coleção de coisa grátis que não usa. Eu te pergunto pra que que serve? Então, se você vai baixar, assuma o compromisso de ler. É uma leitura dinâmica, gostosa, pra dar um pouco uma quebrada, assim, né? É, como é que eu posso dizer? É, nos assuntos espinhosos que eu fui abordando dentro do manual, a gente teve um o trabalho, né, o cuidado de colocar um gif divertido, de colocar um título para chamar a atenção. Então é um texto para você ler e se divertir também, para você refletir. É uma linguagem para você aprender e também conseguir ter ali um momento de, de, de descontração. E para baixar, é só você clicar no link que tá aqui em algum lugar dessa página, ou tá na descrição do vídeo, ou tá na bio, tá em algum canto. Você se vira e procura, tá? Você mesmo procura e você mesma acha. Para com esse apelo à preguiça de ficar esperando o link na mãozinha. Não tem. Não tem link na mãozinha se você mesmo consegue encontrar com a tua própria mãozinha, tá? Então você vai clicar no link, você vai fazer lá a inscrição com o seu e-mail, vai confirmar bonitinho dentro lá da sua caixa de entrada do seu e-mail, vai receber o manual, vai ler e depois você volta aqui pra me dizer o que, que você achou. Aparece lá na, nos meus stories, eu tô sempre abrindo caixinha pra conversar com vocês. Ah, e detalhe. Tá? Quando você estiver fazendo lá a sua matrícula para baixar o manual, preste atenção nos vídeos que aparecem nas páginas, vai ter uma coisa boa para você nesse vídeo, tá? Uma coisa assim que eu te recomendo, recomendo que você preste atenção. Vai lá então, o link tá por aqui e depois leia o manual.